E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando brasileiro e hoje mais uma jogatina de Clash Royale Hoje mais um desafio, desafio deck de pedreiro, deck só de construção Vamos ver se a gente consegue jogar sem spawnar um, um, um bicho, não, um monstro, um cavaleiro, enfim Apenas pelas cabanas, né? A cabana de bárbaro e a cabana de goblin Esse aqui vai ser o nosso deckzinho, ó Temos a, lap a lápide, ela spawna os, as caveirinhas, aquela que não presta pra nada a torre de bombas, que joga as bombas Cabana de Goblins, larga os Goblins Lanceiros e A Tesla, que dá um, um choquezinho e um stun A X-Besta, que lança flechas adoidadas O Morteiro, que atira pedras adoidadas <risos> A Cabana de Bárbaros, que daí sim a gente tem um, um Valente Guerreiro saindo E a nossa fiel Fornalha, nível 12 Eu nivelei todos os outros para nível 9 Só para não passar tanta vergonha Vamos na primeira jogatina e que a gente consegue fazer? Um deck de construção, pessoal. <risos> Se vocês tiver algum desafio a mais, manda aí nos comentários. carta ah, só, só de um elemento, carta só disso. Manda um deck pra eu testar. Ele é nível 10 também. Mandou uma boa sorte. E botar a Fornalha. Fornalha é meu... Vamos assim vai ser meu carro-chefe. É a minha carta mais forte. De nível, né? Temos aqui nossa cabana de bárbaros. Ele já ficou brabo. Será que vai dar uma, uma luta muito... Desigual Deixa eu carregar Vamos ver, agora vai ver vou largar a X-Besta aqui Eu acredito que não vai que ele não consegue pegar a, Como é que é? A Torre Inferno não vai conseguir pegar minha X-Besta Mas a minha X-Besta consegue pegar Esses aí, não durou muito Nossa, é a cabana de Goblins junto com a com a cabana de bárbaros e junto com os esqueletinhos, vamos dar uma povoada no campo a gente não tem uma carta voadora, por exemplo, um morcego ou coisa assim vamos usar a tesla para dar um, um stun, um pequeno, um pequeno pause nos movimentos do mega cavaleiro e vamos lançar, tá, tomamos um zap, os bárbaros aguentam ó, oh, nossa, a gente tá começando a povoar, a gente, ninguém está mudando ainda na verdade Ninguém tomou dano de ninguém ainda. Beleza, agora eu vou aproveitar que está saindo todo mundo. Vou largar a X-besta aqui. Vamos ver. Aí, conseguimos o nosso primeiro dano. O primeiro dano no. na torre alheia. Vou largar o morteiro aqui também. A X-besta vai aliviando aqui. Beleza, estamos conseguindo fazer. Eu acho que ele já se deu por conta que meu deck é um deck de construção Então a gente já está conseguindo um pequeno enfrentamento Agora vamos largar aqui as cabanas aqui atrás Ele a princípio ele não tem uma bola de fogo ou coisa do tipo Ele só tem um tem um zapzinho aquele Que ele limpa uma área pequena Então deixa eu ver Aí vamos lançar agora ó. A torre de bombas, mais uma lápide A gente precisa de gente no campo Ó, Ele está dando dano no, no lado de uma torre Que eu não tenho muita defesa na verdade agora Agora eu tenho que tentar fazer dano lá também Enquanto a gente está meio que no empate técnico pela, Pelos pontos né? A gente está tá lutando agora para ver A gente está muito parelho Ele tem... Na vantagem que ele tem monstros, né? Eu não tenho monstros, eu tenho só Só construção. Vamos largar mais uma lápide aqui. Começar a povoar de. Vai, vai, vai, desviar. Aí, vamos desviar a atenção desse corredor aqui. usar a Tesla para dar uma segurada também. Aí, boa. Preciso de gente do outro lado. Se ele der um zap agora, ele limpa aquela minha área lá. Aqui, vamos, vamos atrair o mega cavaleiro dele para cá. Porque se eu conseguisse fazer ele dar dano na minha torre principal também era uma boa. Aí, vamos, vamos encher o campo, vamos encher o campo. Aí, a vantagem de, das construções é que a gente vai desviando eles da rota. Então vamos lá. a, a Tesla agora não me adianta muito, eu quero poder largar aqui a cabalinha de bárbaros, beleza. Cara, tá muito, tá muito parelho, tá muito parelho, mas tá difícil de, de fazer um, um ataque conciso em cima dele. Ah, maldito, vai pegar minha torre. Não! Eu não podia deixar ele fazer esse ataque. Não, não, não, não, não, não, não, não. Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Foi um bom enfrentamento. Mas vai ser difícil ganhar de alguém agora, porque essa aqui era a luta mais parelha que a gente tinha. Com o em nível 10 e com um deck relativamente fraco. Vamos tentar a segunda. Deck de pedre... deck de construções nível 12. Ih, ferras. Adriano e Nathan. Ainda é de dupla. <risos> ah, me lasquei já. Fez um, um ataque combinado pro lado errado onde eu, onde eu disparei. Já se foi o disco voador. Já largou um maguinho aqui também Ih, rapaz, agora ferrou-se tudo Agora ferrou-se tudo Se já estava difícil com o deck de construção Com o deck de construção no lado errado Complicou mais ainda Eita, pô, mas esse maguinho dele Tá passando pra droga meus bonecos Aí, vamos, vamos tentar se reerguer Eita, ainda é a Princesa, ela tem um alcance muito grande. Deixar carregar o Elixir. E agora eu dependo um pouquinho de quantidade de gente também. Não é só da qualidade dos bonecos, eu preciso de gente para atacar. O Goblin Lanceiro é muito fraco. X-Best, olha só se o cara sair da partida. Daí eu tenho chance. gigante real tá ali, ou seja, ele tem uma carta própria para destruir as construções e no meu deck ele é de construção, então vai complicar para o meu lado beleza, levamos o, o gigantão e esse mago aqui ele não estava nos planos, ele, ele destoa totalmente de qualquer outra carta que eu possa lidar. ele e é a princesa, eles atacam muito muito de longe Se eu conseguir atacar pelo morteiro Aqui já é alguma coisa dar uma ah, Fala sério Vai né? dar pedrada na valquíria? Eu tinha que dar pedrada na, na princesa E ela que é a treta Aí, Vou largar a tesla ali em cima Tentaram tomar um 2x0 E tem cartas próprias para destruir Esse aqui o é pior deck é possível para eu enfrentar ele tem cartas próprias para destruir construções, ou seja, exatamente o meu tipo de deck, um deck de construção. Ou seja, a tendência é só dar errado. Vamos lá, vamos lá, não vou conseguir. não, não tomando um 3 a 0 já estou fazendo. A vantagem é que eu consigo construir mais rápido. Olha ali, agora gente agora tinha uma tropinha boa de Goblins e tudo mais. Se desse tempo, não dá tempo, não tempo. 2 a 0 para os adversários <risos> Magia Oscura Falou, Adriano e Natan. muito obrigado pela derrota <coughs> Aí, vamos para a nossa terceira tentativa deck e construção, se não conseguimos nenhuma vitória, tentamos de novo Nível 10, mandou uma boa sorte para ele Nível 10 é, é o mais próximo de chance que a gente tem porque daí a construção dele já tem um pouquinho menos de vida que a nossa Ih, rapaz ah. Mata esses morcegos Aí, boa Fala sério, rapaz Vai me levar esses, essa jantarada toda aí Eita, Pomba! Olha lá, tem uma estratégia bem definida, né? Ah, esse maguinho dele aqui, rapaz, tá me tirando. Vou tentar dar uma bombada ali porque. Pelo menos um dano eu consigo tirar. Mais um que tem decks específicos Anti-construção Ele com certeza está juntando a lixir Para me dar as porradas, então deixa quieto Deixa juntar Ou o internet dele está ruim, que pode ser uma vantagem para a gente também Seria desonesto <risos> Mas, né Não, ele tem Um maldito mago Deixa carregar Para mim é x-besta que eu tô vendo aqui ela que vai ter que me, me dar um suporte um suporte contra o um mago porque ah mordiz tá atirando mesmo então, o suporte vai ser no mega cavaleiro mesmo ai foi foi foi, ai, vai vai vai vai vai vai torre de bomba. Aí, agora vai vai vai vai vai dano Aí, vamos de morteiro. Ele tá apelando, rapaz. Ele tá apelando e tem muita carta boa contra a construção também. Ah, boa, boa, muito boa. Aí, aqui, a, a minha fornalha, ela dá um suporte interessante que eu precisava. Que eu não tava conseguindo. Eu perdi agora a minha, minha primeira torre. Eu preciso segurar, na verdade. A fornalha é a única que eu dar dano nos aéreos. Nossa, tem muita gente no campo Tanto então, é estilo esse cara tem Nossa oh, Já era mais uma Beleza, terceira Derrota do nosso deck de construção Vamos mandar um joinha pra ele aqui Do Elijah Beleza 3 a 0 para eles. Vamos lá, mais uma tentativa. Vou tentar ganhar. Deixa eu voltar minha internet. Aí. Mais uma tentativa do deck de construção. Eu contra o X. 46xx. Beleza. Vou mandar aqui um joinha para ele. Vou manter a cordialidade entre os players. Cabana de Goblins e a Fornalha. A Fornalha é ela que me defende. Ah, aquele gigante nojento. Ah, deixa eu dar uma carregada. Agora vai. Deixa vir esse gigante aqui pertinho. Que eu vou de X-Besta só na defesa mesmo. Tá bom, X-Besta ainda aguenta. Pelo menos aguenta um pouco. Aí, show de bola. Ele tem uma tesla ali também, a mesma que eu Ah, ah se a é morteira conseguir dar mais uns daninho ali, me ajuda, hein Dá um daninho nesse mago Boa Boa morteirinho, boa, boa, boa Tá cumprindo, cumpriu a função Relativamente Não distrai a minha tonha, acabando, seu bicho maldito. Aí, boa Vamos deixar a nossa tesla aqui Eu vou largar essa torre de bombas aqui, não, não vou largar ela ainda Porque ela não me adianta em ataque a distância A tesla dele é boa, estranha tesla nível 9 e consegue pegar meus espíritos Tá bom, vou largar o morteiro aqui só na frente, para ele largar umas predas Vou largar esse de bomba aqui, na, mais na frente ainda, a torre de bombas. Na verdade, é só para ele segurar o próximo dano. Cara, o cara parou de atacar. Será que caiu a internet? Será que desistiu? Será que arregou? E agora, rapaz, parou. Ah, rapaz, eu não sei o que houve. Mas sabe que eu sou um aproveitador de, de chances. Então, boa! Vamos lá, vamos, vamos, povoar, vamos povoar, vamos encher esse trem aqui. Já que temos tem temos tempo e internet. E aí, pessoal? Vai valer essa vitória ou não vai? O cara largou, o cara saiu da partida. Mas a gente vai tentar nessa quinta ali ainda. Vamos encher, vamos povoar aqui, vamos fazer um, um, um campo bonito cheio de fornalhas e lápides, e cabanas e morteiros e tudo mais. Só para poder fazer uma telinha bonita, rapaz O cara desistiu ou caiu a internet Ele não tava ruim o suficiente para desistir, mas vencemos Combinado é combinado, temos uma vitória Agora vamos para a quinta partida, né? Mas daí vai vir o pessoal e vai dizer Não, filho, o cara largou, não valeu cara, Por enquanto valeu Para <risos> não sair no zero Deixa ele, vamos coletar uma recompensa, nem estava atrás de recompensa agora Agora é, é aquela temporada de verão do Clash Royale Bueno, vamos deixar abrindo esse bãozito e vamos para a quinta partida do Nosso deck de pedreiro, vamos ver se a gente consegue ganhar uma honestidade Não foi desonesto, só foi <risos> aproveitado Nível 10, um o os Buena sorte Beleza Estamos... grande ainda deixa aí o morteiro, a torre inferno dele é nível 8 Então vou meter, meter pedra, não é bala, mas é pedra Vamos levar essa torre inferno dele E a X-Besta vai começar a trabalhar em cima desse maguinho também, só preciso que ela carregue numa vez Aí leva esse mago, leva esse aí, leva esse aí, leva esse outro Leva essa bruxa de uma vez, leva esse esqueletinho, leva todo mundo Isso aí, vamos fazer que nem, é que nem ônibus, leva, só leva Boa, agora a gente começa a dar um dano mais produtivo Agora vai, ah, executor Esse executor, olha se a X-Besta conseguisse dar um daninho mais, boa Tá então, bom, a x conseguiu ainda dar algum daninho Deixa carregar Deixa aí, deixa aí a Torre Inferno dele não, não, não chega a dar muito dano Porque ela já tá.. O Executor já está matando todo mundo né? Aí, show de bola Precisamos matar esses executors. Vou meter bomba Agora eu preciso de gente no campo Agora como eu quero gente no campo eu meto a cabana de Goblins não é gente, né? Mas <risos> é como se fosse. Tá, agora complicou um pouquinho que eu preciso de defesa. Eu preciso levar esse exército. Aí, boa. Aí, agora a gente começa a povoar o campo um pouquinho mais. Beleza, conseguimos danos. Ih, rapaz, será é que é mais um que largou? Ih, rapaz, será é que farta? A gente está se provalecendo que o é pessoal que não tem, mas então... Né, até... Será que eu devo me sentir mal? Eu acho que não. <risos> vamos lá, pessoal, vamos se provalecer. É, vou até jogar... Vou jogar uma sexta partida, porque agora até eu tô, tô me sentindo meio culpado de ganhar do pessoal que está tá ficando sem internet Vamos povoar esse campo Aí... Mete o Bronco aí, povo Vamos finalizar o cara Duas vitórias por abandono 2WO Não tô satisfeito Vamos jogar uma sexta partida Nem que eu perca honestamente Mas vou jogar a sexta partida Deixa eu Peguei mais um baú Peguei troféu Peguei moeda Peguei isso, isso, aquilo, outro Vamos lá, sexta partida do deck de pedreiro, deck de construções Lembrando que tiverem sugestões, então menos mandem Nível 10, boa sorte E por favor, não caia da partida pra não me sentir pior do que eu já tô me sentindo, rapaz O decking, 0048 Beleza, Valkyria, Valkyria é uma carta problemática <risos> A torre de bombas vai segurar aqui Levemente, né? E a X-Besta vai ficar dessa vez na defensiva A X-Besta não vai ficar na ofensiva dessa vez Vai segurar esse executor aí E vamos largar uma fornalha para atacar junto com os... Como é que é? Os bárbaros Boa, levamos metade da vida aqui do bonequinho Nossa senhora, deram uma paulada só e já levaram minha tesla que bicho roubado. Nossa senhora. Próximo ataque desses. Não é mega Como é que é o desses caras aí? Os bárbaros de elite. Mega cavaleiro. Os bárbaros de elite. Dessa vez que eu trombar com ele pode ser a última da minha torre, então. Vamos, li... vamos, vamos levar esses caras. Carrega ele lixeiro, carrega ele, que eu preciso de você Aí, vamos tentar levar esse corredor Na próxima já era, né? a próxima ele já, já tomba a gente Tá muito difícil isso aqui, rapaziada Ele deixou uma torre e já tá com 400 de vida Poxa vida, ele também tem, a, tem uma fornalhazinha das mais furiosas A dele é nível 10, né? Já era. <risos> Já era da Torre. Agora é povoar. Não tem o que fazer. Daqui de construção a gente povoa. povoa o campo. Esse executor. Cara, o Executor e a valquíria eles limpam muito essas machadadas que eles dão, eles limpam o campo de uma maneira que chega a ser desleal. <risos> Eu sei porque eu uso a Valkyria pra isso, né? pra limpar o campo. Segura essa Sagentário, segura essa Segura Sagantário, não deixa Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa.. Não deixa. Aí, segura esse povo. Ele já deve ter reparado que é um deck de construção. Segura esses loucos <risos> Essa aqui foi menos durou bastante Sai daí, moleque Sai daí, moleque Toma, um foi? depois Ah, o que deve estar no nosso serviço Mais uma derrota Quatro derrotas e duas vitórias Duas vitórias por WO, vamos dizer assim Então vamos fazer assim Vamos tentar mais uma Ou fechamos com cinco derrotas ou fechamos com uma vitória nesta Última. Do Spiller. Salve, Spiller. Uma boa sorte pro Spiller. Que eu que na verdade vou precisar de sorte, né? Já vai levar minha fornalha, bicho maldito. Aí vamos, vamos nos defender. Explode, explode, explode. Aí, olha Tomamos algum daninho. Cara, esse cara aqui, ele é muito roubado. Vai, vai, vai, vai, dá dano, dá dano, dá dano. Aê, boa! Tentar se livrar dessas caras, tem as cartas bem boas, né? Do tamanho. <risos> Spillers, dei, rapaz. Do Epic Gamers. Caraca, velho, mais. Da onde tira tanto, tanto elixir, rapaz? Da onde vem tantos elixiros? Aí, leva, leva, leva, leva, leva, leva leva, esquiva, leva frente Ah, tá tensa, com certeza vai ser mais uma derrota Será que ele vai desviar? Não, ele ataque direto na torre, ah, ele lascou -se. Bora Vai, Morteirinho Aí ah, tá bom, mantelinho, aguentou duas pancadas do, duas pancadas da, da mini P.E.K.K., agora é para voar o campo, ele tem um executor, como carta cara que limpa campo, né? Eu, eu sempre achava que o, que o, que a Tesla dava um, um stunzinho, mas ela não dá, ela só, só dá o choque mesmo. tentar dar uma povoada no campo Aí, vamos levar, vamos levar, levar lá Tá com muito pouca vida, rapaziada Não deixa a gente avançar O problema é que ele tem essa bola de fogo, né? Ele vai ficar dando dano na gente de bola de fogo o tempo todo Daí a gente não... Ah, é bola de fogo e o... Como é que é o nome do tronco? Bola de fogo em tronco é meio roubado. Ele atrapalha, vamos dizer assim. Ele mais atrapalha do que ajuda. Quer dizer, atrapalha ele, né? atrapalha eu. Vai, fornalha. Ele não pode povoar o campo, porque tem que povoar é eu. Olha, vem tronco de novo. Aí é fácil, né, tiozinho? Vem tretar, vem tretar. Ah, e o Crônios, o Ciclone. Ah, rapaz, tá tenso o bagulho. Ah, levou a gente, seu Spiller. Fechamos cinco derrotas honestas e duas vitórias por W.O. <risos> Nosso deck de pedreiro ainda não teve vitória. Espero que vocês tenham curtido o videozinho até aqui. Hoje foi um teste, né? Como não vencemos honestamente, o próximo gameplay também será com um o deck de pedreiros. Tem alguma sugestão de mudança, alguma sugestão de deck de desafio? Manda nos comentários. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.